E aí pessoal, beleza? Aqui é o Fernando Braseiro E este aqui é o Braseiro <risos> Vou mostrar para vocês aqui, ó Eu criei um clã No Rush Royale Quem quiser entrar, quem quiser disponível Para entrar, vamos conhecer o clã O nome dele é Braseiro e RGBR Que é o clã dos canais, né? A princípio ele vai ser o, o clã oficial Do Braseiro, onde eu jogo Então, Mas eu, eu tenho duas contas, tem o A Brasileiro E a conta RGBR 3.0 A conta Braseiro é onde eu jogo no celular Onde eu estou gravando isto RGBR 3.0 é a conta do PC, onde eu vou fazer as lives, então quem quiser adicionar aí, entrar no clã, fica à vontade, ele é livre, aberto, não tem exigências Ele é casual, quem quiser entrar e jogar, é só pagar aqueles porcentinhos E nas lives, o pessoal entra no clã e vamos jogar um co-op juntos, beleza? Agora eu vou jogar um PVP e um cooperativo, só para matar aquela lombriguinha de jogar um joguinho em mão Então, meu deck, né? meu, meu baralho Mímico, Engenheiro, Atirador, Caçador e Sacerdotisa Primeiro, PVP Não estou tendo muita sorte no PVP ultimamente Mas vou, vou tentar aqui ver o que eu consigo fazer Certo, pessoal? Então deixem o um likezinho no vídeo, muito importante que puder daquela força Eu agradeço muito, muito, É eu contra o Tyrio NX Vamos ver o que é composto o deck dele eu Já vou fazer aqui, o Mímico está aqui exatamente para isso para fundir com essa sacerdotisa para eu ganhar mais elixir ou fundir com qualquer outro para aumentar minhas chances de vir uma coisa boa, que nem aqui uns engenheiros agora eu quero um engenheiro ali naquele cantinho <risos> deixa eu carregar, eu já vou melhorar o engenheiro eu faço minha estratégia em cima dele né? quanto mais engenheiros engatados uns nos outros mais forte ele fica, mais rápido e mais dano o mímico ele está ali para fundir então deixa ele trabalhar também <risos> O um outro time é bom, ele é um time de ataque rápido Ó, já tenho quatro engenheiros Eu precisava daquele espaço em cima do mímico Se caísse um engenheiro ali era o ouro Mais um engenheiro, olha, É isso que eu tô falando <cười> Se eu conseguir juntar, se eu não me engano, seis Seis em diante uh, Tá um, um boost muito maior do que já tá Pode ver que as engrenagens dele estão vermelhas Aquele que caiu sozinho, a engrenagem tá cinza Então eu preciso de um engenheiro naquele campo ali Ó, Deus do céu, caiu um bicho errado então o que, que eu vou fazer? Torcer para vir um mímico. E a partir do mímico eu consegui engatar. Ou naquele campo lá em cima, o último campo de cima, se cair um engenheiro lá, eu consigo engatar todos os engenheiros que eu tenho no campo. Então vamos tentar. Vamos fazer uma fusãozinha. Ah tá. O caçador é o caçador ali, o atirador é um marronzinho redondo. Tá. Ah, droga, caiu o caçador no lugar errado também. Então vamos. Dá uma esperadinha, eu quero fazer uma melhoria nos meus engenheiros, beleza Engenheiros estão atualizados. Agora vou deixar chegar, vamos ver, torce para vir um mímico ou um, um caçador. Mímico, beleza. É, ah, <risos> Caiu sai... Ó, a sacerdotisa, ela fez um alto upgrade né? É, por causa do de um, de um fortalecimento agora da, das temporadas. Tomara que venha alguma coisa boa aqui desse... Aí, o um atirador. O atirador, ele, ele é bem bom. Quanto dano. E ele ganha um boost quando ele enfrenta... Enfrenta bosses. Ó, esse aí, esse marionetista, ele fica mexendo nos meus bonecos de lugar. Então, isso aí me atrapalhou. Porque eu tô com um buraco ali ainda. Mas vamos lá. Pelo menos ele não desengatou os meus engenheiros. Ó, a, a minha sacerdotisa eu vou deixar ali. Daqui a pouco vai que brota alguma melhoria. Eu quero... Ah, assim, se eu consigo fazer uma trilha de engenheiros agora, é tudo que eu precisava. Eu perdi um nível, né? Por causa do marion... Ali, ó, pode ver que eles estão vermelhinhos, ó. A engrenagem ficou vermelha, agora eles estão muito mais fortes. Então vamos fazer aquela melhoria, aquele upgrade. E vou meter bala nesses caras agora. Agora vocês estão ralados. Bora. Meter, bro, meter bronca. Eles também estão muito rápidos. Os, aquele, eu não lembro como é, acho que é o sentinela deles... Eles também tem o, o engenheiro. Vamos melhorar meus atiradores também. Não é só povoar o campo. Tem que melhorar eles também. Meu treinador está aqui, esperando para ser ativado. dele também. Agora começou a, a trancar a tela, que é muito bonito, né? Chega a minha vez de gravar a tranca tela. Ele já gastou o treinador dele. Ah, beleza, vitória! conseguimos uma vitóriazinha bem bacaninho o, o nossa o, o deck dele é fortificado todos menos o um engenheiro mas eu não troco esse meu deckzinho estou tô aprendendo a jogar bem com eles literalmente Beleza fizemos fusões ganhamos mais uma missão agora estou nesse nessa conta eu tô na arena 7 na contra do, na conta do PC eu tô na arena 2 ainda só o suficiente para entrar no clã Então pessoal, bugou a segunda jogatina de tanto que trancou a tela, mas eu estou aqui para reforçar o convite. Braseiro e RGBR 3.0. Já falei demais e até a próxima.